Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nesta edição. Prevenção aos acidentes de trabalho. Preparamos uma matéria especial sobre doenças ocupacionais. Cria-se um foco muito grande na prevenção das doenças físicas, o qual deve ter, mas a gente também deve olhar para os transtornos mentais. Empresa é condenada por atraso de pagamento dos trabalhadores e por exigir horas extras acima do permitido. Indenização por dano moral. Quem fala sobre o assunto é o juiz do TRT de Minas Gerais, Vicente Maciel Júnior. Tudo isso e muito mais nesta edição do Trabalho em Revista. A gente começa falando de prevenção aos acidentes de trabalho.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 uma empresa foi condenada por atrasar os salários dos trabalhadores e exigir horas extras a mais que o permitido pela lei. Saiba mais sobre esse e outros destaques da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso condenou uma empresa terceirizada que atua em Cuiabá a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de 50 mil. Reais. O motivo?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 que é uma forma divertida de ensinar os pequenos que o lugar deles é na escola e não trabalhando. No quadro Decisão, veja a condenação de uma empresa de bebidas que terá que indenizar motorista que transportava valores maiores que 7 mil reais, mas não recebia nada pelo risco.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 A dica legal de hoje, na área de saúde, é sobre ergonomia e o ajuste da cadeira para quem precisa trabalhar muito tempo sentado. Confira! Olá, pessoal! Esse é o primeiro vídeo do nosso novo quadro Em Dia com Ergonomia. Todos nós sabemos da importância e sentimos a diferença quando fazemos nossas atividades em postos de trabalho adaptados de acordo com as nossas características. Mas sabemos também do desafio que é manter o posto organizado. Pensando nisso, gravaremos uma sequência de vídeos ensinando você a ajustar ergonomicamente o seu posto de trabalho. Hoje, vamos aprender como ajustar a sua cadeira. A dica para encontrar a altura correta é sentado, apoiar as mãos sobre a mesa e observar a linha que se forma entre o cotovelo e a mesa. O correto é que se forme um ângulo de aproximadamente 90 graus entre o cotovelo e a mesa. Se ao fazer este teste o cotovelo estiver abaixo da linha da mesa, é sinal que a cadeira está baixa. Se ele estiver acima, significa que ela está alta. Se após o ajuste da cadeira, seus pés não apoiarem no solo, é necessário o uso de apoio de pés. Como fazer a regulagem? Você vai aprender nos próximos vídeos. Em relação à inclinação do encosto, o mais correto é que o ombro fique um pouco mais para trás que o quadril, formando um ângulo de aproximadamente 100 a 110 graus. Ao contrário do que se pensa, sentar com a coluna muito ereta, formando um ângulo de 90 graus, não é o ideal. A pressão na região lombar é maior, portanto, essa posição deve ser evitada. Em breve, mais dicas de ergonomia para você. Até a próxima! Tchau, tchau! O juiz do trabalho em Minas Gerais, Vicente Maciel Júnior, é o entrevistado desta semana. Ele fala sobre a indenização por dano moral e outras mudanças com a reforma trabalhista, que completa neste mês, dois anos. A entrevista é no próximo bloco. A gente volta já.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 Olá! A reforma trabalhista trouxe novidades também quando o assunto é indenização por dano moral. Para falar sobre isso, nós convidamos aqui o juiz do trabalho em Minas Gerais, Vicente de Paula Maciel Júnior, que também é pós-doutor pela Universidade de Roma La Sapienza e professor da PUC Minas. Muito obrigada pela participação, bem-vindo aqui no nosso programa. obrigado. Doutor Vicente, queria que o senhor começasse explicando o que é dano moral e quando ele ocorre, como no mercado de trabalho. Dano moral é o chamado direito personalíssimo, hoje previsto na Constituição Federal, a reparação tanto a dano material como dano moral. E esses direitos personalíssimos normalmente são vinculados ao que a pessoa é, né, enquanto ser humano, a sua subjetividade, é, os direitos à imagem, né, são situações todas vinculadas a essa, a, a essa qualidade de vida é também que insere o ser humano. No ambiente de trabalho, é, a pessoa ela pode recorrer à justiça quando isso ocorre. Né? Como é que é feita a reparação do dano moral nesse caso? é, é Na justiça do trabalho ocorreu durante alguns anos uma enxurrada de processos com pedidos de danos morais. É, e nós temos acompanhado isso. Isso gerou, na verdade, a reforma trabalhista, é, lei 13.647 de 2017, que no artigo 223 é, A, a G, ela procurou regulamentar, mas errou na dose ao fazer isso com relação ao dano moral, tentando fazer uma limitação é, também de valores e rep uma repressão, de certo modo, do volume de demandas em que havia esse pedido inclusive com possibilidade de penalização do derrotado pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. O que, que mudou mais? Falando mais sobre esse assunto, mudou em que com a reforma trabalhista? Bem, a principal mudança que é, há uma discussão hoje, inclusive levada pelo Conselho Federal da OAB, é sobre a questão da, da inconstitucionalidade do artigo 223, porque ele criou uma tarifação do dano moral. É, o que, que é a tarifação do dano moral? É como se houvesse um limite imposto pela lei. Esse limite ele ficou desde uma, uma culpa considerada ou um dólar considerada é, leve até uma culpa grave. E nessa gradação é, ele fixou um número de x de é, indenização vezes o último salário do empregado essa indenização máxima hoje prevista na justiça do trabalho é de 50 vezes o último salário do empregado isso em termos de danos morais ele é problemático porque muitas vezes o dano sofrido pela pessoa ele vai superar aquele valor em muito e você tem um outro problema porque o código civil que estabelece a indenização por danos morais e os parâmetros para isso também com relação a todas as pessoas né, que estejam envolvidas em ilícitos extrapatrimoniais, ela, na verdade, não fixa um teto para indenização por dano moral. Então, você tem uma situação inusitada, um dano moral que é aplicado a qualquer cidadão e o dano moral do trabalhador, que é fixado num limite máximo de vezes. Aí, há uma é, visível é, discriminação com relação ao cidadão trabalhador. E a Constituição Federal assegura, e esse é o ponto importante, né, o trabalho como uma forma de valorização do homem, uma estruturação da República Brasileira né, e uma forma de é, o homem atingir a dignidade da pessoa humana. Então, se aquele é um valor estruturante da própria República, como eu posso, no momento de indenizar, é, criar uma discriminação desfavorável é, ao trabalhador né? e diferente daquela que é feita para qualquer outro cidadão. Então nós teríamos aí duas espécies é, de pessoas, o ser humano e o ser humano o trabalhador, esse valendo menos do que o ser humano é, em geral. Então é um absurdo nesse aspecto essa tarifação. E um reflexo disso, é, muito importante de ser dito, é, num caso prático né, que nós vamos ter que solucionar questões como essa, é, a Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte, né, em Brumadinho, mais precisamente, na nossa, é, em torno de Belo Horizonte, é, teve um, um acidente muito grave na mina Córrego do Feijão e vários trabalhadores morreram e também várias pessoas da cidade morreram. Veja bem, você tem uma situação em que todos foram atingidos pelo mesmo fato. É, recentemente foi fixado um acordo do Ministério Público com a Vale, é, junto à Vara do Trabalho de Betim, que é responsável é, e competente para conhecer a matéria referente a Brumadinho, e a indenização ficou é, estabelecida em 700 mil reais. Na Justiça comum, a indenização por morte foi fixada é, para uma família que morreu numa pousada em 11 milhões e 800 mil reais. Então, é, são valores muito diferentes. É, e que realmente mostram essa diversidade de tratamento que eu estou falando. O que o senhor está dizendo dessa tarifação do dano moral, tudo isso por conta da reforma trabalhista que trouxe isso, esse prejuízo, de certa forma, para o trabalhador? Exatamente. É, isso veio na Lei 13.647, de 2017, né, que fez uma proposta de regulamentação dessa questão do dano moral, mas fez com ela uma limitação muito grande, é, talvez premida ou pensando em solucionar uma questão da enxurrada de demandas que visavam o pedido de dano moral, que não tinham nenhum fundamento, é, mas também errando na dose e acabando de, é, por gerar uma situação é, de, de descompasso, de desequilíbrio entre as indenizações que devem ser pagas realmente como forma de indenização das pessoas pelos prejuízos morais que elas sofreram em decorrência dos danos causados. Chega a ser inconstitucional? Bem, isso é inconstitucional por aquilo que eu disse, né? Há uma ofensa aos princípios, do, primeiro, do artigo 1º, do artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 225, que asseguram a indenização por dano moral sem qualquer limitação. Então, ao limitar, a lei passou dos limites da regulamentação que estavam no texto da Constituição, e isso é inconstitucional. Isso é objeto, inclusive, de uma ação é, é, é, pelo Conselho Federal da OAB junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda não apreciada. Então, nós estamos ainda é, sobre essa possibilidade de ser decretada a inconstitucionalidade ou ser confirmada a lei. Né? Agora, uma coisa é interessante. Mesmo nesta indenização que ocorreu em Brumadinho, os valores que foram arbitrados no acordo são superiores àqueles que a própria lei é, estabeleceu como devidos, o que é uma sinalização que é, essa lei, na verdade, ela não foi justa com relação à fixação, porque as próprias partes entenderam que seria mais justo um valor superior. Falando de valores, tem outro risco com relação à reforma trabalhista para o trabalhador, né? O trabalhador tem que ficar atento. Porque ele pode buscar essa reparação na justiça, mas, por outro lado, ele também pode ser penalizado? Sim. É, é muito importante para o trabalhador pensar o seguinte, olha, toda relação de emprego, ela é uma relação humana. Como relação humana, as é, divergências, os, os problemas vão acontecer, como acontece na própria família de qualquer pessoa, né? Uma briga com o irmão, com o pai. Então, nós temos divergências. E muitas vezes as divergências são é, confundidas com ofensas morais. E isso nem sempre se caracteriza efetivamente uma ofensa moral. É natural que numa relação humana, inclusive na relação de trabalho, é, existam situações é, difíceis de serem superadas. É, há uma relação de subordinação, de chefia, e isso pode parecer um abuso, e às vezes não é. Então, é importante que aquela pessoa relate o fato tal qual ocorreu, de modo que o profissional, o advogado que vai assistir, ele possa é, produzir uma prova, né? porque é importante não apenas alegar, mas ter prova dos fatos ocorridos, de modo que você tenha sucesso na demanda. Porque você simplesmente alegar um fato, por mais injusto que você sinta que a situação tenha sido a você, ela não é suficiente é, para que a justiça possa dar um veredito favorável, porque o juiz ele está sentado na cadeira esperando a demanda das partes, mas ele é passivo, ele recebe as demandas, mas ele não é ativo, quer dizer, ele não produz a prova, quem produz a prova é a parte. Então, se a parte não traz esses elementos de convicção para o juiz, ela provavelmente não vai vencer a causa. Ou seja, não basta ser vítima, ela tem que comprovar... comprovar. É, isso por provas que podem ser hoje admitidas desde vídeos, áudios, provas testemunhais, né? é, filmagens que tenham sido feitas até em câmeras é, do, próprio, do próprio poder público, que coloca para fiscalização, muitas delas têm sido utilizadas com sucesso também para comprovar situações de dano moral. E prova documental se houver, né? mas é, é sempre necessário que haja prova. A mera alegação de direito não gera direito. A alegação de direito tem que vir com uma evidência ou prova, que é aquilo que vai ser apreciado em juízo. Hoje nós falamos sobre dano moral no trabalho. Nós conversamos com o juiz do trabalho em Minas Gerais, Vicente de Paula Maciel Júnior, que também é pós-doutor pela Universidade de Roma La Sapienza e professor da PUC Minas. Muito obrigada pela participação. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E também o convite do Dr. João Carlos Ribeiro de Souza para a Escola Judicial, onde eu compareci nesta bela cidade, com pessoas tão amáveis e com um povo também muito receptivo. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela.